Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando. O Fernando me convidou para poder vir aqui fazer a exploração aqui nessa lenda nova aqui. É, como, que nem estava me falando, né, Fernando? A Casa do Grito. Conhecido como a Casa do Grito aqui. Casa do Grito. Morava um homem sozinho aqui e disse que ele foi encontrado morto, né? E que, pessoal, olha os passarinhos, cara. Diz que esse homem foi encontrado morto, o Fernando estava me falando. E que até hoje escutam gritos dentro da casa. Não sabe o que, que aconteceu com ele, se ele tomou veneno, o que foi, né Fernando? Isso aí, só diz que escuta grito, cara. Escuta grito, só né? Só grito. Mas ninguém entende o porquê que é esses gritos aí. Pessoal, essa aqui é a casa do grito, ó. Casa do grito. Parece que tem um cadeado ali, cara. A gente vai ter que ver se tá aberto. E hoje, pessoal, eu vou fazer a exploração aqui, fazer o reconhecimento do local para estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural. E vendo se realmente essa casa é assombrada, porque há relatos que a casa, você fica aqui você escuta gritos dentro da casa. Então, o local é, pelo jeito, é bem assombrado, né, velho? Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Fernando, vamos dar uma olhada em volta dessa casa aqui primeiro, mano. Cara, olha essa casa, a casa do grito, mano. E o cara morava sozinho. Diz que ele morava sozinho. E, e diz que quando passa ali na rua ali, tem uma rua de chão ali, ó. Escuta grito aqui. Aí os pessoal dá uma olhada de longe, diz que tem umas pessoas que tem aqui, mas não tem ninguém. Nossa, olha aqui, mano. Diz que não vê ninguém aqui. Só esses gritos aí, Thiago caramba Sim, que a tem então ah, Ele morava sozinho, né? Acho que bastante. Galera, ó, a casa aqui tá no Nossa, meio do mato, tá aqui no fundo. Bacana. E agora a gente tem que ir dando uma volta aqui, pessoal. Mostrando como que é os detalhes aqui pra vocês. Nem tudo é flores. Ah, também cactos. <risos> Olha aí, ó. Essa é a casa... E aqui pelo jeito tem um canil. Olha aqui, ó. E aí, ó? E aí, Zezinho? E aí? Olha aqui, cara. Filhotinho. Filhotinho, cara. Olha aí. É onde você veio? Sua mamãe deve estar por aí, né? É minha. Vamos ver se nós conseguimos entrar dentro da casa. Galera, vamos ver se a gente consegue tá entrar dentro da casa aí. Fernando, você consegue abrir ela ali? Deixa ele aqui. Se ele tiver aqui, Thiago, depois a gente leva ele, né? É. Se ele tá tiver bem. aí, depois leva ele pra algum lado. Tá aberto. tá aberto? Licença. Cara, tá cheio de coisa aqui, Fernando. Vixe, mano. Ui uma, uma televisão mano caramba ah, velho. galera do céu, olha isso velho tudo abandonado meu rapaz e tem coisa que tem, hein? Tem coisa, hein, Fernando? Olha outra TV, olha esse quadro, velho. Caramba, cara! Não, não, não. É que Galera, é que, que local sinistro! Deixa eu ver. Será que um torturado ele assim, simples aqui? Então? então. É sabia né? Credo, mano. Você quer escutar grito, né? Escutar grito? Né? É, grito é de. Tortura, né? Tortura, dor, alguma coisinha, cara. Olha, velho. Hum. Tudo cheio de coisa, mano. É, cara, cara do céu, olha. Outra televisão, Fernando. Tem outra tem. aí? Tem, tem. Em vez de ser a casa do grito aqui que o pessoal chama, tem que ser a casa da televisão, porque tem, tem bastante. Tem televisão pra caramba. Olha o um negócio de cavalo, mano. Ó. Aí. Caramba, velho. E ele morava sozinho aqui. É, ele morava sozinho. No meio do pátio, ah, que você compreendeu? um cara assim, né? É porque os povos estão tá com medo, né? Então. Não vem, né? Caramba. Opa, nós. Será que, é que faz? Já aqui embaixo tem alguma coisa? Eu tinha que juntar bastante, coisinhas Coisinha também, de latinha. Só é, pra você ver que ele não tem. latinha, coisa. né, cara? Galera. A casa é muito sinistra, velho. Olha, mano. Olha a blusa dele. É, ó. Tá desfazendo, ó. Tá desfazendo, Tô sem luva, né? Olha, faz tempo, hein? Tá desmanchando, desmanchando cara. Desmanchando aqui, velho. Né? Você vê que é antigo, hein? Então? Parece que faz tempo que o pessoal vem aqui, né? Parece que faz tempo. Olha aqui uns baús aqui, mano. Tem baú aí? Tem. Olha aí, ó. Ah, não, mano. Não tem nada. Não tem nada. Isso aqui também, tá tchau Olha. Uma oh, foice, mano. Olha tá aqui, ó. Esse aqui é o negócio de arroz, né? Foi arroz. Olha outra tá TV aqui, cara. Tem mais TV ali. Aí. Acho que o cara gostar de assistir desenho mesmo. Certo, esse pessoal usava isso aí pra torturar o um cara? Então. Galera. Que casa sinistra, mano. Ó, tem um rádio aqui. Aqui vai é ser o quarto dele, será? Nossa, tem que falar, hein? Eu acho que era isso mesmo, ele andava meio com medo, hein, Thiago? Ó, Thiago, ó, a ó, arma? Aqui, oh. esse, será que pai vai saber, ó? Vai ter Credo, velho. Caramba, hein, Fernando? Olha isso aqui, mano. Nossa. Ó, ó. Então, cara, eu esqueci de. O um negócio de põe a calçado, parece, velho. Caramba! Ó! E o que tem aí, Fernanda? Pra você né? ver. O que tem é... CD, velho. Peça de carro. Peça de carro? Ó, tem a bolsa, por favor, mas O que é essa, essa bolsinha? Poru, só? Vai saber que é isso aí, cara. Caramba, hein? Tem coisa. Galera, a casa aqui tá cheia de coisa, mano. Gostei, Thiago. Não dá pra, pra andar muito dentro da casa. Mas o local aqui é bem sinistro, né, Fernando? Ah, é isso? Bem Rapaz, sinistro mesmo. Negócio. Local pesado. Tá doendo a cabeça de ficar aqui dentro aqui. Eu não é. sei o que que... Se é a... Como que posso dizer assim, se por causa da, da energia negativa que tem aqui nessa casa? Não sei se posso ser isso, mas tá a cabeça tá pesando, tá doendo a cabeça. O que, que é isso aí? Tem, né? A minha também tá pesada, cara. Tá, né? Ai. Vamos sair fora daqui? Ah, vamos sair, tchau. Galera, a gente vai estar saindo aqui, vamos estar indo embora. Vou estar voltando à noite pra fazer a investigação no local. Local aqui, cara, não tem como nem quase andar no local. Mas é isso aí, cara, ó. Só passo dando uma repassada aqui pra vocês verem. O local aqui é bem sinistro, hein? Pra quem gostou, deixa like aí. Fica ligado lá no canal Thiago Furacão, que eu vou estar voltando à noite pra fazer investigação sobrenatural. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.